não vai ter como deixar de falar do WhatsApp. O Túlio Viana fez um vídeo muito legal, ele é professor de Direito, vou colocar no cardzinho aqui para vocês irem lá ver, acho que é a visão mais importante nesse momento. Mas também é importante entender por que é um absurdo esse, essa história toda. Da mesma forma como é um absurdo a história da, do limite de, de consumo de dados na internet, vou colocar a card aqui também. Vai que esse vídeo aqui tem muito vídeo, e a limitação da internet também é muito importante. O que acontece? A justiça pediu para o WhatsApp para dar mais informações sobre um pessoal que está sendo investigado por crime. Eu acho que é tráfico de drogas. Não importa o crime, é crime. E o WhatsApp se nega a dar informação. Se nega de que forma? De duas formas. Parece que inicialmente eles simplesmente ignoraram, e depois disseram que eles não têm a informação para dar o que é fato. E aí muita gente fala assim, não, mas não dá para a comunicação na internet ser assim, você pode fazer tudo privativamente e você vai poder cometer crimes e a justiça tem que ter um jeito de fazer os whatsapps, é, os sistemas de e-mail, o facebook, é, abrir a privacidade do que está acontecendo. Bom, aí tem duas questões é, muito sérias. Primeiro que você quer ter privacidade para as suas comunicações. Se você não quer, é, porque você não faz nada demais, tudo bem, mas privacidade é importante. Quando você pega o um telefone e vai falar com alguém e tem uma linha cruzada, é desconfortável, você não está falando nada demais. Mas suponha, por exemplo, que monitorassem todas as ligações telefônicas do Brasil, fossem todas gravadas pelos operadores de telefonia e ficassem guardadas lá por, sei lá, seis meses. Você não gostaria disso. Ninguém gostaria disso, até porque qual é a garantia que você tem de que essas gravações não vão ser usadas de formas escusas, não vão cair na mão de alguém que não deveria. Enfim, é ridículo porque ninguém vai gravar todas as ligações telefônicas que acontecem. Mas existe a ideia de que as mensagens feitas por WhatsApp, Messenger e etc. estarão guardadas no servidor. E aí a gente fica com um, um impasse. Né? Por um lado, quem oferece sistema de comunicação é, quer garantir que, você, que a sua comunicação é segura e é privativa. Por outro lado, você tem um governo que quer invadir essa, essa comunicação. Bom, tudo bem. É um debate que pode ser feito. Ah, não, não vai existir comunicação privada na internet. O que, que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é que todas as pessoas que tem qualquer coisa de escusa e mais as pessoas tinhosas, que acham... Tinhosas não. Pessoas do seu direito democrático, que acham que têm o direito de falar privativamente, vão usar sistemas que não poderão ser regulados. Você pode, a pior das hipóteses, fazer um sistema de comunicação, e aí por isso que eu estou falando aqui do ponto de vista técnico, você pode fazer um sistema de comunicação ponto a, totalmente ponto a ponto, sem servidor. Você pode ter servidores... Próprios. Você pega o seu computador, coloca o servidor de mensagem instantânea no seu computador, e é seu sistema de comunicação entre você e seus amigos. Ninguém vai saber nem que ele existe. Porque a internet se parece... Uma amiga minha ficou zangada comigo outro dia, eu acho por causa disso. Mas a internet se parece com o ar. Ela está aí. Ela é uma portadora. Você berra, o som vai. Se você cochichar no ouvido de alguém, o som vai. E não tem como você regular a comunicação feita pelo ar. Eu sei que eu estou exagerando, mas o, o, o, mas o que está acontecendo é mais ou menos isso. A internet ela é um grande mar de informação no qual você pode estabelecer protocolos, você pode estabelecer dutos de comunicação. Se você estudar, por exemplo, VPN, Virtual Private Network, essa é outra solução para você se comunicar privativamente. Né? São redes virtuais que são montadas dentro da internet. É como se fosse uma rede dentro da rede. E esse fluxo é criptografado. Então, no máximo, a pessoa pode saber que ponto está conversando com que ponto. E mesmo isso você pode esconder. Então, a grande questão disso tudo é que você impõe a um serviço de comunicação uma, uma regra, uma exigência jurídica que é totalmente ineficaz. Porque no momento que ela se tornar ineficaz, todos os crimes deixarão de ser cometidos por ali. Então é inócuo. E você acaba dificultando simplesmente a vida do usuário final. É, cara, é tão absurdo você imaginar isso. Eu entendo, eu entendo que você não, gost, gost, não gostaria, ninguém gostaria que a internet pudesse ser usada para cometer crimes. A gente não gostaria que o telefone pudesse ser usado para cometer crimes também. A gente não gostaria que nada pudesse ser usado para cometer crimes. Mas um monte de coisas podem ser usadas para cometer crimes. Você pode... É, trocar mensagens secretas dentro de livros de uma biblioteca. Vamos fechar todas as bibliotecas porque tem pessoas colocando mensagens criptografadas dentro de livros e o amiguinho vai lá, abre o livro e vê mensagem criptografada. Boa ideia isso por o conto, né? Existem centenas, literalmente centenas de programas de troca de mensagem, fóruns que você pode construir por você mesmo, e não é difícil, você não precisa ser técnico para isso. Eles não funcionam assim, eles guardam mensagem por um período de tempo muito curto, é... Tá bom, o Telegram guarda as mensagens que não são secretas por um bom tempo. Ele tem também um chat privado, que a mensagem fica criptografada lá no servidor dele só o tempo necessário para a outra ponta receber. Depois ela é apagada. E mesmo que ela não seja apagada, está criptografado com uma, com, uma, com uma chave, geralmente com mais de uma chave, é o caso do ICA, que são sete chaves, se não me engano, que nem eles podem abrir. Só o celular que enviou e o celular que recebeu, tem as chaves para abrir aquela mensagem. É como você chegar na rua um dia e não tem ônibus andando pela rua. Aí você descobre que não tem ônibus andando, andando pela rua porque um juiz é, exigiu que as empresas informassem o, no, é, em que linhas uma determinada pessoa tinha passado num determinado dia. E as, <risos> as empresas de ônibus falaram, falaram nós não temos esse controle, nós não sabemos quem passou em que ônibus que dia e que hora? Ah, então vamos proibir todo mundo de andar de ônibus enquanto vocês não derem essa informação. Uma informação que eles são incapazes de dar. A mesma coisa que acontece com o caso do WhatsApp. A justiça quer uma informação que o WhatsApp não tem como dar e ela vai tirar o WhatsApp do ar enquanto ele não der essa informação. Então eles vão tirar o WhatsApp do ar. É isso que eles vão fazer, para sempre. Ou vão assumir que simplesmente ele não tem como dar aquela informação e detalhe, vão tirar o WhatsApp do ar, vão destruir a, a empresa no Brasil, vão acabar com a empresa no Brasil, vai todo mundo migrar para o Telegram, que também tem o mesmo recurso, que também será processado, porque algum crime será cometido dentro do Telegram. E depois migrarão para o Wicker, e depois migrarão para não sei quem mais. É simplesmente absurdo. Alguém que conhece esses juízes deveria conversar com eles e explicar que é, fica feio para eles. Tudo bem, você quer é, iniciar no país uma grande discussão sobre se é lícito ter comunicação privada ou não, ok, mas me parece que é uma discussão que já foi feita. Você tem direito à comunicação privada. Por exemplo, correspondência inviolável, a não ser em casos de, de, de exceção de lei, não sei o que. Vou deixar isso com juristas. Mas você tem uma certa garantia de privacidade. Eu queria, na verdade, passar o link do... Do Túlio Viana falar que não tem como se estabelecer esse tipo de regra, não tem como você, no fundo, acabar com o recurso de comunicação pela internet no Brasil. Você só vai poder ter sites no Brasil. Está difícil, com o grau de analfabetismo científico tecnológico que nós estamos vendo, e não é só no Brasil, tá? a gente tem um problema parecido nos Estados Unidos, Teve lá há pouco tempo uma discussão e os políticos já chegavam e assim, eu não entendo bem isso de internet. Cara, você tem que entender, você não é analfabeto um uma analfabeta. Você fez ensino médio. Essas coisas são energia passando por um lado para o outro, são dados. Qualquer ser humano tem que ser capaz de entender isso. Você pode não ter interesse nenhum. E aí você não entende, você não quer entender, porque não precisa. Mas se você é um político, se você é um juiz, se você é um policial... Você tem que entender, lamento muito, pega um papel, vai estudar, vai conversar com um amigo. O que é inconcebível é uma pessoa julgar as coisas sem saber. Não entra na cabeça, a maior fala assim, ele matou, acho que matou, acho que matou. Por que você acha que ele matou? não sei, eu não entendo dessas coisas não, mas eu resolvi achar que ele matou. <risos> não dá, não dá. Está muito errado, está muito absurdo, está muito vergonhoso isso tudo, gente. O pessoal tem que estudar. Tem que legis legislar com conhecimento de causa. Não tem argumento para sustentar é, é, o que está acontecendo. Não tem. Bom, o vídeo está aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, deu like. Não é o primeiro vídeo que você está vendo no canal. Já gostou de outros? Ou pelo menos foram interessantes, foram úte úteis outros vídeos? Assina que ajuda a promover o canal e me ajuda a saber também o quanto você gostou do vídeo, né? Como o cara gosta mesmo de assinar o canal. Sabe que se assinar o canal você sabe que é de graça, né? Você não paga nada por enquanto. Quer dizer, nunca nunca pagará nada, mas talvez possa ser bloqueado um dia. Abraço. Avião passando para o alto. nem não, isso é o Zambout, né? Não tem o Charles emote, né? Paciência. Sério? Hum?